E aí galera, vocês estão bem? Por que eu 10? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite e no vídeo de hoje trazer para vocês um vídeo falando sobre o Skurtapillar. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Agora, provavelmente você não conhece esse arte, mas bem, basicamente ele é uma arte feita pelo Derek J. White em 2020, na época que ele estava vivo. Pois infelizmente a gente teve uma triste notícia né, no final do ano passado que o Derek J. White morreu, descanse em paz. Mas ele é um recolher do vendedor de sorvetes que está lá na Cidade de Baixo e aparece em Menezomunivers. Ele foi feito uma vaquinha que o Derek estava fazendo, ele tem até feito uma enquete no Twitter e colocou quatro personagens da Cidade de Baixo. E as opções, tipo qual deles vai é poder fazer o recorde No caso, os personagens foram o Vendedor de Sorvês, o Vendedor de Tentáculos. Aí também teve o Snadelerodontos, que dele veio o Snark Tank, né? também o Sweet Ways Sparkle Funk, que ele é um dos capangas do Psyphon. Aí ele decidiu fazer dois, em vez de um. Ele fez o Scrutapillar e o Snark Tank. Inclusive, se você não sabe quem é o Snark Tank, eu fiz um vídeo todo sobre ele, tá muito massa, porque esse ali é de veras interessante. Se você não viu, clicar aí no card. Mas enfim, o Skirtapiller ele é a mostra de de um Roy B. Campus do planeta J. Ramba J. Eu acho que é assim que pronuncia o nome da espécie e o nome do planeta. Eu não sou nenhum fluente no inglês, mas tudo bem. Bem, a etimologia da, do nome da espécie dele é o seguinte: Roy B. Campos é uma junção de Rebex, que é uma rede de franquias de sorvete, né, de Smuts, que é sorvete inglês, que fica lá em Los Angeles, e Hippocampus, é um gênero de cavalos marinhos. Aí, multiped é a junção de que referencia as suas várias pernas e milipede, que é um grupo de artrópodes que se caracteriza por ter dois pares de pernas articuladas na maioria dos segmentos do corpo. Já a etimologia do planeta é assim. Jay Humber Jay é um trocadilho com a Jamba Juice, né, que é uma empresa americana que produz sucos de frutas e vegetais misturados, sorvetes e produtos similares. Bom, vamos falar que da aparência dele. Vendo assim ele lembra muito a lagarta, mas e realmente. Escorpa pila parece ser um cruzamento entre lagarta, centopeia e cavalo-marinho. Aí ah, isso me faz pensar. Será que os Rebecampus multiped, que são machos, eles que têm os filhotes, né? Se vou para basear na biologia dos cavalos-marinhos, né, que os machos que engravidam e tudo, será que é assim também para essa espécie? Inclusive falando nesse assunto, se você não viu o meu vídeo sobre reprodução alienígena, clica aí no card, tá muito legal esse vídeo, cheio de umas informações bacanas que você vai adorar. Então depois desse vídeo aqui, se você não assistiu, assista esse vídeo da reprodução alienígena. E bem, ele usa uma roupa listrada de verde e preto, né, com uma barriga branca. A sua roupa não cobre a sua boca nem os seus braços e ele também mostra os seus pés, né, que são pés cianos e ele tem olhos verdes. E ele usa o símbolo do Omnitrix no seu peito, em seu segundo par de braços. É cara, isso é meio intrigante, sabe por quê? Por causa que o vendedor de sorvetes ele não usa roupas que é o mesmo caso do Snark Tank. Ele tem roupa, mas o snadelerodontos da cidade de baixo, ele também não usa roupa, entendeu? Então, tipo, como é que os membros da espécie naturais estão pelados e os do Omnitrix estão usando roupas? Então, vamos para as hipóteses, né? Bom, é por causa que vocês sabem, né, que o Omnitrix de Omniverse, definitivo, ele está configurado para dar roupa para aliens cuja espécie naturalmente usa roupas, e os que não usa roupas, ele não dá roupa. Então, por exemplo, o glutão, ele não usa roupas em omniverse porque os gourmans, eles não usam roupa. Agora o enorme em omniverse, ele usa roupa porque os vaxasaurianos naturalmente usam roupa. Aqui é algo diferente de o Af que tinha um bug que deixava A maioria dos aliens pelado não todos porque, Por exemplo, o Quatro Braços, ele usa roupa E isso também se deve ao fato do Albedo Ter configurado ali para ele ter aquela roupa Ali de gladiador até tramando, mas a maioria Dos outros aliens estão tudo pelado E no clássico, a maioria dos aliens é tipo Não tinha necessariamente esse bug com Todos os aliens, tipo o Chama, por exemplo A espécie dele não usa roupa e ele realmente não usava Roupa, mas outros como o Glutão, que eu já citei Aqui que os gormans não usam roupa No clássico ele tinha roupa, entendeu? Então em Omniverse, é como se o Omnitrix ali, ele funcionasse corretamente né? Nessa questão da vestimenta Então como eu explico o Snark Tank E o escolha terem roupa A gente pode pensar, pode ser sido o Ben Que configurou para esses agentes terem roupa Que eu acho um pouco difícil, porque o Ben não sabe Muito bem mexer nessa configuração ou a gente pode pensar também que os membros da cidade de Baixa estão simplesmente pelados, eles não estão seguindo tipo, a norma da espécie deles naturalmente, é usar roupa, eles lá na cidade de Baixa estão pelados. Por causa que é assim, galera, o Derek a gente confirmou pra gente que os eles não usam roupa, porque eles são considerados uma espécie primitiva que não interage com outros alienígenas, por isso que eles são pelados. E mesmo em eventos que eles estão interagindo, como no futuro lá no fim de uma era, a gente vê aqui que ele está pelado, mesmo tão interagindo com outras espécies, entendeu? Então, se a espécie do Scartapilla e do Gnachtan também foram consideradas primitivas, eles podem ficar pelados ali em meio à multidão, em meio a outras espécies, e não tem problema, entendeu? Então, realmente é um caso curioso, porque é que esses arraste tão com roupa, sendo que foi mostrado que seria a espécie natural, não estou usando. Mas, coloca aí nos comentários o que, é que você acredita que é das opções que eu dei aqui no vídeo, beleza? Então, beleza, galera. Vamos para a parte mais interessante, né, que é que vocês querem saber sobre os poderes e habilidades. O que, é que esse bichinho pode fazer? E bem, o Scurter ele tem a capacidade de pegar diferentes substâncias orgânicas e inorgânicas e transformá-las em um composto com a viscosidade de um sorvete básico. Com as enzimas exclusivas do Squirtapillar misturadas Ele pode controlar facilmente a rapidez com que a substância seca Tudo confirmado pelo Derek T. White Ou seja, basicamente ele pode controlar a rapidez com qual aquela substância vai secar Então ele pode criar um sorvete que dure muito Ou ele pode simplesmente evaporar Assim podendo derrotar vários seres Fazendo simplesmente transformando eles em sorvetes. E, pelo menos algumas das combinações de bolas gosmentas do escrotopeiro são seguras para o consumo, como demonstrado é pelo vendedor de sorvetes no segundo episódio de 10 Universo. Compre vitamina protozoana! Isso aí é seguro? Quer dizer, para mim? O escrotopeiro pode transformar formas de vida líquidas, gelatinosas e amorfas, como os mecamorfos galvânicos os polimorfos, os linopanos e a espécie também do areal todos em todos os sorvetes. Também o Derek fala que o estômago do ele é naturalmente protegido contra substâncias perigosas, como produtos químicos e ácidos. E seria legal né, ver um sorvete aí de polimorfo, coisa que a gente já viu aqui ao longo do canal né, que o Derek mostrou os gosmos de universos alternativos, e cada um desses gosmos tem um sabor. E com fraqueza, o Derek afirma que, apesar da proteção natural do seu estômago, o Escorda não pode sobreviver usando lava. Daí a etimologia do seu nome, Esforta é uma combinação de Squirt, referência -se ao seu poder de esguichar, né, esguichar o sorvete de sua boca. Pillar vem de lagarta, entendeu? Referência a sua aparência. Aí você pensa: como é que seria o nome dele aqui no Brasil? Será que seria Esguicho Garta? Bom, assim, eu acredito que em um universo eles manteriam o mesmo nome, Escortapilla. Colocaria o nome em inglês porque o universo tem desse, né? Como o Crash Hope, o Feedback, que são áreas que o nome ficou em inglês mesmo e não teve tradução. Mas eu acredito que se fosse no clássico, poderia ser, sim, o nome que eu sugeri, Esguicho Garta. Ou se fosse em Waf, né, em Força Supremacia Alienígena, eu acho que seria só o Lagarta ou Esguicho. Eu acredito que eles não fariam assim a mistura, pegar os dois trocadilhos. Mas comentar aí se você tem algum outro nome para esse bicho aqui. Seria uma adaptação de nome, não necessariamente a tradução literal dele. Colocar aí nos comentários. Bom, e a ponto de curiosidade, um dos combos de sorvete favorito do Ben é chiclete de melancia e cimento de secagem rápida confirmado pelo Derek White. Eu não falo nada do Ben, não. Por causa que a gente sabe que o Ben ele tem uns gostos meio peculiar por sorvete mesmo. Eu não acredito que você bebeu carneiro e sardinha. E o Skirtapillar, ele não foi desbloqueado no Omnitrix a partir de Omniverse, também confirmado pelo Derek White. É triste isso. Mas quem sabe se tivesse uma continuação do Omniverse o Ben teria esse alienígena pra de se transformar nele e transformar todo mundo em sorvete. Ia ser é muito legal. Mas é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. gostado. Deixa aquele like. Se inscreva no canal, se você Seja Lembro, ative o sininho, falou e tchau!